Alta do aço, este vídeo é patrocinado pela Solverde e o teu próximo depósito por MBOA tens grátis 10 free spins sem rollover e uma aposta grátis de 1€. Euro. Tudo o que tens de fazer é um depósito por MBOA e tens logo estas ofertas. Mas isto é a oferta desta semana. Ao registrares com o código Yuri, como normalmente, tens as 25 jogadas grátis agora em muito mais slots, tens o bônus de boas-vindas de 100% até 100€ euros. e tens, claro, a promo das apostas esportivas em que apostas 5 e ganhas 10. Já sabes, Solverde é um carrezinho registrado em Portugal só para maiores 18 anos e dá sempre para ganhar aqueles cobrezinhos extra. Agora, bora para o vídeo! Não sei se é... Já está gravado já está gravado Já está a gravar? Tira Quem lá ali é? aquilo. Hã? Ah? Tira aquilo. E faz aqui um... Isto no fim e fica bom. Olha, isso se não curtis olha Olha para ele, olha o Daniel, mesmo a tirar aquela merda numa ganda tinta. Por <risos> Não dá para ver bem. Ah, é de... Só que esta é também parte. Fazer aquelas merdas que gostam e caralho. tá fodido de sair. É. Tá. Fora que é, malta do aço? Bem, hoje vamos ter mais um vídeo no Evo, vamos fazer a manutenção a grande, digamos assim, distribuição, tensores, bomba d'água, essas coisas, e vai ser o tema de hoje. Eu estou a ir no Toledo, porquê? Porque eu já deixei o carro no Rosa previamente, porque hoje de manhã tinha um compromisso e não dava para adiar. O Rosa também me tinha ligado, ou era hoje ou a gente não fazia, então o que é que a gente acordamos? Eu deixar lá o carro, ele ir desmontando aquelas coisas que não são assim muito importantes para o vídeo, tirar as tampas, uh, dar ali um jeitinho, para agora quando a gente chegar começar já efetivamente a filmar a manutenção em si e o trabalho, digamos assim, o trabalho de italimono na massa. Portanto, vocês fiquem por aí, porque hoje o amigo Rosa vai meter mais uma vez as mãos num carro a sério. Vamos mudar os tensores, bomba de distribuição, etc. Vamos ver como é que está efetivamente a correia, etc, tudo cá fora, se o carro tem a manutenção de vida, se o material ainda estava em condições passadas estes anos todos, uma vez que o carro levou sempre material original, agora vai levar novamente material original, como tal, vamos dar um olhinho a ver como é que aquilo estava, se a marca se portou bem, etc, e se usa parados efetivamente fizeram danos no material, apesar dele não rolar. Bem, fica por aí, vamos ter o amigo Rosa, ele já vai dizer o que é que fez na nossa ausência e vamos mostrar o conteúdo agora já com a nossa presença. Vai bora! E por onde já estamos aqui a chegar à guerra garage? Estamos, estamos logo aqui com um belíssimo exemplar jacaré. Vocês estão mesmo bem? Olá, bom dia! Temos aqui mais um belíssimo exemplar, o nosso B16B Type R está aqui a refazer a sua reconstrução. Ao sei que a gente depois mais tarde ainda fala aqui disto. E aqui temos basicamente um carro a sério, não é? É lá, todo plastificado e tudo! A casa do cinto. Ah, caralho! Então, Vieste com o cinto do cowboy hoje? Vieste cavalo hoje? sou mais magro. <risos> ah, Como é que é? O que, é que, que é que eu já perdi aqui? É lá, grafitis. Foste tu. Isto é obra é, é tua. É o gajo do bairro, meu. Olha, o que é que já fizeram aqui? O que é que eu perdi? Não perdeste nada só tio. Nada, não fizeram nada. <risos> <risos> à espera que... lados, For, forramos aqui o carro e estávamos tínhamos... à espera que chegasses. <risos> já fiz o concerto. <risos> Olha, tanto não perdi aqui, aqui muito não, é? agora só tirámos aqui as tampas estamos a comandar o motor esse apoio de motor aí do lado, não é? já, yeah, aí levantaram aqui esta situação da cena vamos Tirar o antigo e pronto yep. e depois a peça aqui deste lado temos o material todo de alta parte logística já vos mostrei há uns episódios a distribuição, bomba d'água, estas coisas todas cabos de velas e tal vamos ver, pode subir olha, estás-me aqui a tirar a matrícula do gás meu. estás a brincar com isto meu. isto é o melhor do que é essa matrícula depois vamos ver se o carro com os cabelinhos de vela, distribuição feita, tudo montado de novo a ver se, ele, se resolvemos o problema dele de vez em quando solçar. Se, se bem que ele agora com a bomba de gasolina e com gota nova e tal, já anda a ficar melhor Estamos desconfiados da MAF, mas aqui o meu amigo rosa um dia destes, lhe aqui uma limpezazinha ficou melhorzita, ficou melhor já montei umas bobinas empostadas, o carro ainda ficou melhor, resumindo, temos andado aqui a montar umas coisinhas simples, que nem dá para vídeo que são coisinhas de, de teste, que o carro tem ficado cada vez melhor, mas ainda não está a 100%. Mas para vídeo de hoje, o Daniel está já aqui a fazer o unboxing de uma fita de dupla face, aí. e depois vamos fazer a distribuição. Portanto, fiquem por aí que agora vamos começar a desmontar peças e tal e o Rosa está contente, meu. está mexendo no motor, olha para isso, qual é todo um Honda Tem que ser, meu. Uma maravilha. Isto é de um Honda? É de um Honda, caraças. É, é. É, é. É, é. É. É a Até ficas maluco como com tanta qualidade. <risos> Já está gravado tá é... Já está gravado Já está a gravar? Tira lá ali aquilo. Hã? Tira aquilo. <risos> faz aqui um... Mo... Isto no fim e fica bom. Olha <risos> oh, Yuri, se não curtis olha. Olha para Ai, ele, olha que... o Daniel, mesmo a tirar aquela merda numa uma ganda tinta. <risos> Poruruto! Tu... <risos> dá para ver bem? Dá, dá. tirar a correiazinha? Parece a correia da compressor do G40. Só que esta também parte. Vou fazer aquelas merdas que gás gostam caralho. Está fodida de si. É. Tá. Fora. Aqui o Dani dá aqui uma limpeza na peça já temos aqui praticamente tudo desmontado ou oh, mesmo tudo, não está, Daniel? já está mesmo tudo Montado, desmontado está mesmo tudo já posso vos dar aqui um amiré de como estava o material velho aqui em termos de tensores e passadores e cenas que é mais simples uh, estava relativamente bom até este aqui é o único que faz uma zoadazinha, faz uma zoada mas não tem mau aspecto mal assim, mal, mal, mal, mal. era aqui a bomba d'água já tem aqui alguma ferrugem. Mesmo esta correia pequena que a malta me aconselhou bastante a não deixar de mudar, porque é muito importante. Mesmo esta correia estava praticamente nova, não tem assim muito, muito desgaste. Contudo, esta aqui já tinha, não sei se vocês conseguem ver, esta aqui de acessório já tinha bastantes gritas. Já estava mesmo quase aí no bico. Onde é que está a distribuição, Zé? aqui. Aonde? Ah, está aqui. A distribuição também não tinha. Também é original Mitsubishi. Onde é que a gente consegue ver aqui? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aqui está. É uma original Mitsubishi. Mas também não estava nem gretada. Nem instalar. Nada. Estava com bom aspecto. Como eu disse no primeiro vídeo, era urgente mudar a distribuição. Essas coisas todas. Mas não era tão urgente. Porque a gente tinha aberto a tampa para ver como é que estava e não estava com mau aspecto isto aqui é que não estava a contar estar assim está um bocadinho com mais ferrugem do qual que eu estava a contar mas pronto agora aqui o amigo Dani o que estás a fazer? estás a limpar? ou lubrificar? Não, ou olear? A vou a limpar o sítio da, da bomba d'água okay. tem uma junta de cartão um... <coughs> que é para depois meter a nova ok Topio. Top. daqui do Evo é isto, vamos só dar aqui um lamerézinho a este rapaz que está aqui para não se sentir que não estamos a dar a devida atenção no YouTube Vai com o martelo agora ia é com o martelo, agarrávamos-te mesmo boa altura aqui estamos a montar um B16B, vocês por acaso até já viram este carro no canal o carro não estava assim tão mal, estava por rarito, independentemente de ser importado lá dos homens do aço japonês mas o homem decidiu refazer tudo e pôr tudo mesmo no vinho Há patrão e dar aqui chatiço ao nosso amigo Rosa. Olha por, isso, é jovem, por isso. E tudo. aí. Olha é, por é, foi peça é, é, é administrativo, graças Já está fácil. Grande luz. Mas também já está aqui na reta final de montagem. Depois vai ali para o, para o cofre. Mas também já está aqui. Quase pronto. Já vais pôr peças pecinhas novas? Podemos fazer os takes das pecinhas novas? Podemos sim, senhor. Podemos, sim. Vamos montar ali a... A bomba d'água, tá os tudo material água. original adquirido na Auto parte Logístico. Mais uma vez lembro vocês, a Autoparts parte Logístico não é só o material da concorrência, como queiram chamar, também tem material original. Neste caso foi tudo original. Bora, Daniel. vai lembra. mais uma vez de noite, a gente é sempre de noite. Primeiro a chegar o último a voltar. Exatamente, sou sempre o primeiro a chegar o último a voltar. Distribuição feita, tensores, bomba d'água, mais anti-congelante. anticongelante o pack básico. Eu, eu por acaso tinha para a ideia de hoje, depois de montar tudo, íamos dar um bocadinho de lambra para ver se com os cabos e tal ficou resolvido. A gente foi dar uma voltinha, mas depois a câmara a funcionar e de noite estas câmaras já não dá grande coisa. Então. Uh, pá, fica para outro dia, outro episódio, vamos dar uma alambrazinha, porque eu recebi umas coisinhas que a gente, não posso dizer o que é, tenho lá para fazer unboxing, que a gente depois vai experimentar aqui, nomeadamente uns espirros, umas cenas, então se calhar fica para outro episódio, mas para o episódio de hoje, está aqui o Daniel, está aqui o Amigo Rosa, e temos o Evo prontinho, distribuição feita, está quase pronto para fazermos a primeira, se calhar a primeira medição, para ver quantos cavalos tem ele 100% original. E depois com as pecinhas que eu já recebi, não é? Pois, isso, já tu é que sabes? Pois, pois, pois, pois. Então vai, fiquem bem, na descrição vai estar os links das minhas redes sociais da HR Garage. Desta vez vamos pôr a do Daniel. Também. Desta vez, ouve, desta vez vamos pôr a do Daniel. Okay. A tua rede social é na descrição. <risos> desta vez vamos pôr a tu. É preciso, né? Tu trabalhaste tão bem, ficou tão bem feito. Pá, hoje merece, hoje merece. Claro, claro. Então vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande GASH! Yes!